O Chico foi perguntado isso, um telespectador perguntou a ele, Chico, na opinião de Emmanuel, quando a Terra será o um mundo regenerado? E a resposta do Chico foi clara, Emmanuel afirma, olha só, afirma, a Terra será o um mundo regenerado por volta do ano 2057. Isso está, inclusive, expresso no livro que transcreveu essa, essa parte da, da, do Pinga-Fogo, do segundo programa Pinga-Fogo, que foi editado pela Cultura Espírito União de São Paulo, a editora CEL. É, o livro chama-se Plantão de Respostas. Então Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, então nós teremos, é, eu sou mais confiante, então, né? Porque o Chico dizia o seguinte, se a guerra nuclear viesse antes de 2019, o mundo regenerado só viria no ano 3000. 3000, veja bem. Nós teríamos nove séculos de reconstrução, caso houvesse a terceira guerra mundial, a guerra nuclear, entre 1969 e 2019. Como ela não veio e nós ganhamos esse apoio, esse crédito espiritual nós vamos, sim, ingressar no mundo de regeneração em 2057. Mas o próprio Emmanuel, segundo Chico, adverte o seguinte, mas para isso, que isto ocorra, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o aceleramento do processo de mudanças, ou seja, exatamente o período que nós estamos vivendo, é o ápice da transição planetária, vencida a data limite, de julho de 2019, nós vamos ser sujeitos até 2057, hoje, 2022, para 2057 são 35 anos apenas, é, menos que uma geração, mas nós vamos ser submetidos a diversos tipos de transformações de forma acelerada. E foi o que ocorreu, por exemplo, na pandemia de coronavírus, e é o que está ocorrendo hoje com essa guerra Russo-Ucraniano. Programa Vivência Espírita Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado, você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga vale